Oi, meus amores, eu sou a Nath Sons, tô começando mais um vídeo aqui no canal. Roda a vinheta! Like, hey, ass, as as fell, to... Gente, tem um tempinho que eu não apareço por aqui, aconteceu algumas coisas na vida, coisas pessoais, mas estamos de volta e eu quero mudar o tema do canal, porque eu quero um canal sério, um canal comprometido com a verdade, um canal simplesmente verdadeiro. É mesmo, é? E vamos analisar as músicas de maneira séria, comprometida, de maneira a cumprir com o combinado. Que merda! Então nada de baboseira, nada de mentira, só coisa séria. Comprometimento é esse canal aqui, ó. Quer comprometimento? Vem, ó. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, porque aqui a coisa é séria. E hoje vamos analisar a música transpar... Transparente, com certeza. Transplante de Marília Mendonça. Gente, tudo a ver aqui, ó. Transparente, transplante. Outra vez a sua boca fala. Oi? Chocada! Essa eu não sabia, gente. Minha boca fala. Como eu tenho 19 anos. E todo esse tempo de vida eu não sabia que minha boca falava. Grandes revelações na música, gente. Música bombástica. Meu coração desmente. Que porcaria é essa? Gente, tá. Tudo bem, eu consigo aceitar que minha boca fala. É meio complicado aceitar. É, confesso. Mas a gente aceita, né? Dá aquele choque, assim, de realidade. Mas dá certo no final. Só que aí, quando o coração desmente, não dá não. Chega ao nível... Essa janela aqui não me deve gravar não A boca Então, aí chega um nível assim que você fala Pera aí, não dá mais, não tem como Como meu coração desmente Tinha que ser leal a mim Na verdade eu nem sabia que meu coração falava pra desmentir né assim, é duas bombas assim Que tá acabando comigo Eu acho que eu nem sei se eu sou eu mesma Porque é coisas que eu não sabia Minha boca falar e meu coração me desmentir <risos> E aí como é que você se sente? sabe aquele sentimento de frustração de você viver 19 anos da sua vida sem saber que sua boca fala é de revoltar qualquer um como que pode um entender desse? não tem lógica você vive vive vive vive e não sabe que sua boca fala precisa de uma música para você saber é indignante Só me... Farra foi bem farrosa, porque veio de farra derivado de farrar, farrear, que vem de far, que a gente farreia a farra farreada. Quem Assim, gente, é, é, tem uma coisa chamada Uber. A gente liga, ele dirige pra você até a sua casa. Entende? Hoje em dia, quem pergunta isso, meu Deus? É lógico que tem Uber. Só me conta quem vai dividir contigo o último pedaço e o outro lado. Assim, o último pedaço, qualquer um divide, né? Só falou oh, você quer? Quer. Mas o fone de ouvido é, é complicado. Pra você chegar a dividir o seu fone de ouvido com alguém, tem que estar tá num nível de amizade ou de comprometimento, assim, tipo, master, power, tower, power, gigante. Tipo assim, sabe? Amigo, amigo, não, foda-se. Eu vou escutar minha música sozinho. Agora, quando você chega naquele nível de amizade, foda. Aí você até... Presta o fone, né? Porque vamos combinar aqui: não há coisa pior do que você tá lá escutando sua música só com um fone de ouvido. Mas na amizade Power, essa Power, Power, Power, a gente releva. Ele me desmente, se faz de bobo? Gente, que coração é esse? Se fosse meu coração, sério, eu já dava pros outros, fazia o transplante mesmo, com a letra da música. Eu acho que, assim, essa música, ela foi feita pra quê? Pra te mostrar que é o seu coração, pra você ficar com vontade de fazer um transplante de verdade. Então, assim, é um incentivo ao transplante. Tô chegando a essa conclusão nesse exato momento. Ele gosta mesmo, é de mim. Ah! tá explicado, por isso que ele me desmente ainda se faz de bobo. Porque ele não queria estar tá comigo, tá vendo? É assim, o coração, ele não quer estar tá com a pessoa, ele desmente a pessoa, se faz de bobo pra ter o um transplante, aí sim ele vai pra pessoa que ele gosta. Tô pegando a música agora, tá vendo? A história é bacana. O coração não gosta da pessoa e faz de tudo pra sair da pessoa. precisar Como assim? Se, esmente, se faz de bola, é ignorante meu Deus, esse coração não é porque o que a gente pensa depois numa delas? morre, não é nem de transplante mas precisa de outro coração, morre palhaçada, viu tá nem é isso Eu acho, eu acho que chegou a parte da de repetir toda a música, né? Mas assim, a gente consegue perceber coisas impactantes da nossa vida que a gente não pode ficar sem saber. Primeiro, nossa boca fala. Tá aí um choque tenso, né? Que a gente nem sabia que nossa boca falava. Daí você descobre. Seu coração te desmente, seu coração fala e além de falar, desmente você. Tem um nível do coração que fala, que é bem puto, e o coração que te desmente, que é um filho da mãe. Seu coração, no caso, é um filho da mãe, de carteirinha assinada e carimbada e autenticada e tudo mais. Então, gente, termina aqui nossa análise super séria e comprometida com a verdade. Mentira! se você gostou desse vídeo já deixa o seu like, vai aqui se inscreve, o canal vai ser desse jeito agora, gente porque eu acho muito mais interessante se vocês gostarem, e apoiaram, deixa aqui nos comentários é... Continua assim, muito bom, ou se não, não fica legal, ou se não, só uns quadros desse jeito. Deixa nos comentários a opinião de vocês, eu vou estar curtindo cada um. Então é isso, obrigada por assistir o vídeo até agora. Um beijão no coração e até o próximo vídeo. Tchau!